Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. O filho tem de mim uh, não prestação de serviços profissionais. Ele tem de mim a solidariedade que uma pessoa inocente do ponto de vista processual, penal, tem que receber. Ele pelo processo que eu tenho em mãos, ele é absolutamente inocente da acusação que sofreu e da condenação que sofreu. Não vou explicar aqui porque demandaria muito tempo. Eu não atuei como advogado dele, porque ele tem os advogados, tinha os advogados na Itália, e quando ele me procurou, eu apenas tomei conhecimento do que havia, entrei em contato com os advogados, e procurei dar algumas sugestões na reta final, mas já não havia praticamente o que fazer, porque ele foi muito mal defendido, na primeira instância, um advogado que era um advogado empresarial, não entendia nada de direito criminal, não fez prova, não foi buscar a prova, não exigiu das autoridades que a prova fosse feita, e se fosse feita... Quem responderia por um crime de denunciação caluniosa seria a Mercedes, a tal urbanesa, Infelizmente, deixaram correr. Ele foi julgado, na primeira instância, por três mulheres preconceituosas, ainda por cima, além de não darem bola para a prova estou falando a linguagem mais simples possível e condenaram com base em umas gravações que foram feitas, que não demonstram que houve crime, demonstram que houve sexo praticado ali entre pessoas conhecidas, pessoas amigas, um grupo de rapazes brasileiros que conheciam essa albanesa, que falava e escrevia em português, que convivia com esses rapazes, um deles, inclusive, que foi condenado junto com o Robinho, era apaixonado por ela, depois do evento que houve nessa casa noturna de luxo, em que não poderia ter havido um estupro de forma nenhuma, era é impraticável, ela saiu com eles, foi para uma segunda casa noturna, junto com eles, no carro deles, na companhia deles, Sóbria, como ela mesma se declara E se declarou Com duas amigas íntimas dela Uma delas grávida, por sinal Mas estava sozinha na noite as, as duas amigas dizem Não ouvimos dela nenhuma queixa de estupro De violência Até porque eram todos conhecidos Elas chegaram ao local e ficaram esperando A esposa do Robinho ir embora, que ela já estava cansada, e o Robinho ainda ficou, porque o Robinho passou a noite inteira tocando no palco com um conjunto, um conjunto de brasileiros chefiados por um tal de Jairo, não é o nosso Jairo aqui. Então, não houve absolutamente violência, a participação, inclusive, do Robinho foi mais assim de curiosidade, quem teve relações com essa moça, foram os outros e o primeiro, um, um, um tal de Alex, que foi o primeiro, ela foi com ele, ela o conduziu até o, o, o lugar assim que era um pouco mais escurinho da casa noturna e começou com ele, então não houve estupro nenhum, ela estava consciente, ela foi lá para se relacionar com eles e não era a primeira vez, ela conhecia o Robinho, desde dois anos antes do fato e conhecia todos, ela estava com, com o, o, o, os telefones celulares deles, trocaram mensagens na época não era o WhatsApp, era o, o SMS antes de, do, do fato né? e depois do fato então o Robinho foi vítima de uma injustiça terrível quando estava para ser julgado em segunda instância porque lá é onde se discute a prova, é até ali. Já não havia praticamente o que fazer. Estávamos no meio da pandemia, não podia, eu não poderia ir para a Itália. Por isso que eu declinei a, a, o pedido dele para advogar, sugeri aos advogados. Falei: façam a reconstituição, mandem fotografar o local onde as coisas aconteceram. Eu, a minha cariação, não houve acaliação, não houve reconstituição, não houve fotografia do corpo de delito, do local do crime. O segurança que viu ela saindo abraçada, com esse que foi condenado, o tal Ricardo Falco, para ir para o carro dele, para se dirigir a outra casa noturna, o segurança disse, não vi nada, não aconteceu nada, não teve uh, nenhum tipo de violência, não houve queixa, não houve nada. Então era uma jogada, na minha opinião, para extorquir dinheiro do Robinho Que era o que tinha ali uhum. o, o poder financeiro não é? E acabou não dando certo Tanto que ela só deu queixa cinco meses depois Cinco meses depois Ela foi da queixa É uma vergonha Eu, tenho, eu sou filho de italiano Mas eu digo O Robinho foi condenado Eu tenho repetido isso sempre Porque era Jogador de futebol Famoso porque era brasileiro, na, na altura, no julgamento, é ainda, né? e porque era preto. Essa é a verdade. Não há dúvida nenhuma que o preconceito imperou. O que se pode fazer hoje? Eu não sei, uma, provavelmente uma tentativa de revisão criminal, que é um, um, um atalho dificílimo, de ser percorrido depois de uma dupla condenação ele não pode sair do Brasil para nenhum país eh, em que o, com o, qual o Brasil tenha tratado a Itália tenha tratado de extradição a Interpol está com o nome dele na lista em qualquer aeroporto de, de qualquer país estrangeiro em que ele chegar ele será preso então ele tem que ficar aqui daqui ele também não sai ninguém o tira porque ele é brasileiro e a Constituição, enquanto não for totalmente estuprada pelo Alexandre de Moraes, pelo, pelo Barroso, pelo Fachin, por enquanto a Constituição diz que não há extradição de brasileiro. Então ele não pode ser, ser extraditado. extraditado. Fica no... Pois é, acho que está bem esclarecido, não é, Fernando? Sem dúvida, aí é um esclarecimento, um ponto de vista importante que ainda não foi tratado, pelo menos de forma geral, pela imprensa de forma geral, e é essa visão. Aí, dúvida desse contexto, doutor uh, uh, o senhor acredita, né? Que o senhor falou muito forte essa questão do preconceito, uh, o senhor acredita que, que houve falha lá também, ficou claro isso, falha especialmente dos advogados, ou, ou efetivamente já estava alguma coisa já traçada uh, dentro da justiça italiana para uh, esse caso específico do Robinho. E se existem casos semelhantes na Itália, desse, se o senhor tem conhecimento, obviamente, desse tipo de episódio, se já aconteceu com outros, outros jogadores de outros países, enfim, também desse tipo de episódio, se existe já alguma coisa também para poder ter uma referência nesse sentido. Balotelli, por exemplo, que é de nacionalidade italiana portanto, legítimo cidadão italiano sofreu preconceito e perseguições e em Milão ainda por cima, você tem aquela, aquela rachadura Milão de um lado, Internacional e do outro lado então, as forças, evidentemente da Inter né, deve ter influído também muito para perseguição ao rabinho o rabinho é um doce de pessoa o rabinho é, um, é um, uma pessoa que um ser humano que com defeitos como qualquer um de nós né? mas ele é, ele é incapaz seria incapaz de praticar um ato de violência ninguém se interessou por isso ninguém produziu prova relativamente a essa mulher albanesa né? ninguém foi ver a origem dela, ninguém foi ver que eles já se conheciam todos ali. Não houve investigação nenhuma. Não houve investigação. Houve uma denúncia uma e denúncia, pronto. Puseram um grampo de telefone e eles conversando sobre o fato, o Robinho não negou que tenha tido um, um mínimo de contato físico, ah. foi o que teve menos, por sinal, e, e, e, é, e é com ele que ela queria ter inicialmente, mas o Robinho estava tocando lá em cima o seu instrumento de percussão, ela acabou saindo com o Alex Que foi o primeiro E, e, e acabou se deixando possuir por Todos os outros alternadamente Porque era amiga deles O tanto que eu volto a dizer Se não fosse esse Ricardo Que na minha opinião Que foi condenado Que era uma espécie de namorado dela E que deve ter montado um esquema de extorsão Ele também O que eu acho que aconteceu ele combinou com ela de tirar o dinheiro do Rabi. Ele não conseguiu. Ela acha que ele conseguiu e não deu a parte dela. Aí ela denunciou os dois cinco meses depois. Para mim, com a experiência que eu tenho, claramente é isso. Agora, eu advoguei em vários países do mundo. Na França, por exemplo, um juiz que depois foi para o Parlamento Europeu e tudo, grande juiz. É só olhar no Google. O nome dele é Alain Vogelweit. Ele um dia disse para mim, doutor, o senhor é um advogado muito competente, porque o senhor foi teimoso. Eu dizia para o senhor, o senhor não pode me trazer prova que advogado pela lei francesa não pode trazer prova. E o senhor trazia. No começo eu recusava, o senhor dizia, então vai buscar o senhor, que eu estou trazendo, estou mostrando que existe. Na terceira vez, o senhor começou a trazer, eu comecei a aceitar. Me dava menos trabalho. Então, isso o advogado francês não faz. Ele cumpre a lei direitinho. Não pode trazer prova, ele fica imóvel, inerte, até o momento em que ele pode atuar. E o senhor não deu bola para isso, só atropela. Então é isso que o advogado tem que fazer. Não é? e, e na Itália, os advogados, eu, eu, eu já... Advoguei lá várias vezes, eu vejo como é que eles atuam. Não há aquela coisa do advogado investigativo, do advogado que vai para cima, de um advogado que vai atrás da prova. Não é? Que você tem que fazer isso. Por que, que eu absolvi o Biratão Guimarães? Coronel Biratan? Parecia impossível, não é? não é impossível nada, eu fui atrás da prova. E quando terminou o julgamento, eu nunca me esqueço o repórter da Folha de São Paulo que cobriu.